Olá, estudantes, sejam bem-vindos à disciplina de Literatura e Formação Docente. Hoje temos a nossa videoaula do módulo 1 que se chama Conceitos de Literatura. Questões relevantes para que vocês pensem a partir desse módulo são o que é a literatura, qual é a relação entre literatura e ética e como relacionar a literatura às subjetividades nós vamos tecer um panorama sobre essas questões nesta videoaula e eu recomendo que vocês leiam os materiais deste módulo para aprofundar os conhecimentos a respeito dessas perguntas. Na unidade 1, um, que nós intitulamos definições de literatura, começamos discutindo a questão de literatura e representação. Então, nas definições mais antigas do termo literatura, que antigamente se chamava poesia ou arte, há sempre a remissão ao conceito de mimesis, que é o conceito de representação, de imitação. Então, a literatura faz o que Representa por meio de discursos e das palavras. E as outras artes também têm as suas maneiras de fazer essa representação. A visão de Platão é o seguinte, o poeta faz imitação da imitação. Para o autor... O artesão, por exemplo, faz imitação com base em uma ideia universal. Já o poeta vai representar a partir dos objetos que já existem. Portanto, é uma imitação daquilo que já foi imitado antes. Nesse sentido, a poesia teria um aspecto perigoso, porque ela pode ludibriar os seus ouvintes, pode iludir. Daí a ideia de Platão de termos que trabalhar com valores nobres. Que valores seriam esses? A sensatez e a piedade, por exemplo. No caso de Aristóteles, esse caráter imitativo da literatura é um meio para adquirir conhecimento. Porque para ele, imitar é uma atividade comum aos seres humanos. E essa transmissão de conhecimentos ela ocorre de modo prazeroso. Porque o prazer do receptor se vincula à qualidade da representação. A beleza tem muito a ver então com a harmonia. E daí a gente tem essa ideia do prazer estético em relação à arte. No nosso caso, em relação à poesia, em relação à literatura. O prazer resulta dessa apreensão e a fruição diante daquele objeto. Em resumo, a partir dessa ideia de representação ou de imitação, para ambos os filósofos, a poesia vincula-se à imitação, necessariamente, porém o valor atribuído é distinto. É negativo para o Platão, porque há aquela concepção de ilusão, mas positivo para o Aristóteles em função dessa aquisição de saber. Quando tratamos de literatura em textos impressos, Existem duas acepções relevantes a serem ditas. A primeira é da literatura que remete a qualquer texto escrito e impresso. E nesse sentido, a literatura é sinônimo de bibliografia. Então, nós temos literatura da área médica, literatura da área da química, etc. Tudo que for impresso e escrito é considerado como literatura. Já na acepção do Green Law, literatura é todo e qualquer texto capaz de facilitar o estudo da história da civilização. E essa definição recebe algumas críticas. A primeira é que é uma definição muito ampla. Qualquer texto que facilite o estudo da história da civilização. Segundo, que nesse aspecto, a literatura serve a outras áreas ela tem um, um serviço positivo, sim, mas ela está sempre a serviço de outras disciplinas. Então, nesse sentido, o que o Grilow chama de literatura, são os textos de história, né? os textos relativos à, à, à filosofia, e a literatura, então, estaria em relação com essas outras áreas, com essas outras ciências. É claro que a gente ainda precisa dizer, com base em outros teóricos, que a nossa sociedade valoriza sim, e muitos textos impressos, algumas vezes, os textos que são, eh, que alcançam um grande público e estão no universo online, vão para as editoras para serem impressos também como uma forma de validação da autoria. Sobre os valores vinculados à literatura. E é sempre importante pensar no que faz da literatura a literatura primeiro valor seria esse valor ficcional, que é muito importante. A possibilidade que nós temos, se produzimos textos literários, de criar mundos que mostram a realidade dos leitores. Então, nós criamos mundos ficcionais, né? os escritores criam esses universos ficcionais, que de alguma maneira se relacionam ao universo e à realidade daqueles leitores que estão previstos na obra. E é claro que os autores, então, se valem de uma coerência interna desses mundos criados, desses mundos ficcionais, mas sempre há um, uma coidentificação por parte desses leitores. Porém, sobre a ficcionalidade, nós precisamos dizer que ela não pode ser o único critério para definir o que é literário. Você pode pensar que há textos literários que são baseados em fatos reais. Como separar o que é ficcional e o que é real? E também existem obras literárias que hoje nós reconhecemos que são personagens é, fictícios, mas antigamente, na época em que as obras foram criadas, esses personagens eram considerados sujeitos reais, existentes. Bom, nesse caso eu te convido a ler do nosso capítulo da leitura obrigatória as páginas 21 e 22, porque é um texto muito interessante, sobre o valor ficcional da literatura. A literatura também tem um valor intelectual. Então, o texto literário serve para nos fazer progredir no conhecimento. Isso tem até relação com a ideia do Aristóteles, que já apontamos aqui. E o texto literário nos faz, então, refletir sobre a nossa existência. Então, existem obras que nos tocam diretamente por aquilo que elas expõem a respeito de nós, né, dos humanos, dos seres humanos, das suas problemáticas, das suas questões, e de uma maneira geral também existem obras que discutem questões sociais. E, então a literatura tem essa finalidade, por meio de uma história nós podemos refletir sobre a nossa existência e também observar críticas sociais. O valor estético diz respeito já a auto Reflexividade e a questão da ambiguidade. A literatura é autorreflexiva porque ela tem um apelo sobre a forma linguística, é uma linguagem que está sendo trabalhada né, e fala também de si mesma. E a partir desse, dessa ideia, nós temos a ambiguidade altamente vinculada à literatura, porque nesse sentido, a ambiguidade quer dizer o enriquecimento semântico que o texto literário tem. Afinal, como definir a literatura? A definição de literatura deve fundamentar-se em suas funções. Não é possível definir o que é a literatura, mas é possível afirmar para que ela serve ou serviu em determinados períodos históricos. Então, após traçar todos esses valores, a discussão sobre a história da literatura, o nosso texto afirma, então, que não dá para definir exatamente a literatura mas podemos ver a sua função na unidade 2 falamos de literatura e ética e temos um texto de rio do Cosson sobre os paradigmas de ensino literário o Cosson distingue seis paradigmas no ensino de literatura nós escolhemos nesta unidade 2 um desses paradigmas. E o paradigma é uma moldura que explica e delimita a atuação de um profissional. O ensino literário deve formar leitores literários e também buscar a pluralidade. Então é sempre bom pensar nesses paradigmas como saberes, conceitos, questionamentos, objetos, as técnicas que são utilizadas para o ensino de literatura e as práticas no sentido da pluralidade que colocamos aí, também é bom pensar a respeito da disciplina de literatura, que não deve ser algo isolado de outras matérias, de outras disciplinas existentes no ambiente escolar. Vou ler um trecho de Cosson. A identificação de um determinado paradigma é o reconhecimento de que determinadas práticas são orientadas por uma matriz disciplinar que as integra em um todo coerente. Logo, há uma pluralidade de práticas que se relacionam entre si, formando o paradigma, e não uma única prática ideal que deve ser buscada como se fosse uma prescrição por aqueles que defendem tal paradigma. Ao longo da obra, o autor nos mostra que os paradigmas desaparecem, entre aspas, que são criados novos paradigmas, mas às vezes certas práticas do paradigma anterior permanecem, são alteradas, mas é possível ainda reconhecer essas práticas. O paradigma moral gramatical é aquele que selecionamos para este módulo. Em geral, nós podemos dizer que ele tem como objetivo de ensino o aprendizado da língua, e o aprendizado de valores morais, bastante relacionado à questão ética. Nesse paradigma, os professores usam fragmentos de textos, ou textos bem curtos, porque ele precisa memorizar. E a metodologia está baseada nessa descrição detalhada dos textos da tradição. Um dos pontos interessantes desse paradigma é fazer o estudante observar além do seu tempo e do seu mundo, porque são textos que vêm, como já dissemos, de uma tradição, e que são repetidamente usados no ambiente escolar e fazem com que os estudantes possam ver uma maneira né, literária de enxergar um mundo que não é o deles, que remete a tempos anteriores e outros espaços além daquele do estudante. Sobre o aspecto da literatura e do entretenimento, aqui nós precisamos considerar a releitura dos textos clássicos e as combinações que nós podemos fazer hoje com suportes variados, com gêneros textuais distintos, inclusive gêneros textuais que são criados no ambiente online relativos ao escopo literário e culturas diversas. Então, aqui podemos dizer que as subjetividades são formadas a partir dos nossos encontros com o outro. É bem importante pensar que a quantidade e a qualidade desses encontros por meio do texto literário, é, são bastante importantes para formar a subjetividade do nosso aluno. Isso faz com que ele adquira novos saberes, com que ele também possa expandir a ideia do que é leitura, do que é o ato de ler, desse prazer do texto literário. Por isso que os professores devem sempre revisar os seus paradigmas, incorporar outras vozes na escola, buscar essa... Produção que é feita fora do ambiente escolar, daquilo que está muitas vezes prescrito, para fazer um diálogo construtivo com os seus estudantes. O uso de adaptações em comparação com os textos clássicos pode ajudar na formação das subjetividades dos estudantes. Desde que você não pense que essas adaptações precisam ser 100% fiéis, né? precisam ter um compromisso de fidelidade com as obras. Então, fica a última pergunta dessa nossa aula do módulo 1. Por que não ler e entreter? Essas são as nossas referências da aula de hoje. Um abraço e até a próxima.